aí nós temos essa matéria aqui também que eu vou estar deixando aqui pra vocês, olha só da China à Rússia a Venezuela governos usaram pandemia para sufocar a liberdade de expressão desanistia internacional vou estar deixando o link no final também para vocês tá? aí diz assim, olha só Brasil aparece em relatório como país onde transparência pública diminuiu onde líderes políticos espalharam mentiras e onde lei mal desenhada contra fake news avançou aí diz assim, olha só Governos de todo o mundo, da China, à Rússia, da Nicarágua, a Venezuela, a Cuba, usaram a pandemia como pretexto para silenciar, criticar ou restringir o acesso à informação, diz um relatório da Anistia Internacional divulgado nesta segunda-feira. Tá? É um relatório de 38 páginas, onde vai falar que estão sendo silenciados e as pessoas estão sendo desinformadas. No relatório de 38 páginas, silenciados e desinformados, a liberdade de expressão em risco durante a... A organização detalha como desde o ano passado governos lançaram um ataque sem precedentes à liberdade de expressão, restringindo severamente os direitos, censurando as redes sociais, fechando os meios de comunicação e obstruindo outros canais de comunicação. Aí eu vou estar tá deixando aqui no final tá, para vocês. Só vou estar tá pegando mais um pedacinho aqui, ó. Desse trecho aqui, que diz assim: A organização também reserva críticas para o projeto de lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, popularmente conhecido como Lei das Fake News, que visa impedir a disseminação de desinformação em plataformas de mídia social e aplicativos de mensagens. Atualmente a iniciativa já passou no Senado e depende da aprovação pela Câmara dos Deputados. Então eu vou estar deixando o link no final né, para vocês estarem conferindo.